Estamos chegando no vídeo 11 do Projeto Sananda e eu vou intuindo conforme o grupo que está assistindo vai sentindo determinadas emoções. Então, para esse vídeo, é exatamente o que está acontecendo nessa semana e explicando por que, que vocês estão sentindo tudo isso aí dentro muitas emoções, né? Principalmente por causa do eclipse solar. Bom. Eu também é, estou sentindo, mas para mim eu vou explicar como eu estou sentindo. Né? É, quando vem o sentir, eu fico alerta em qualquer movimentação, como eu já expliquei para vocês. né? Eu olho eu opa! Né? Só que o que aconteceu essa semana mais especificamente? Começaram a vir junto com o sentir memórias dessa existência e de outras. Que eu já vivi, mas muitas, gente Assim, em um sentimento Tinha uma misturada aí De 40 encarnações, no mínimo Eu falava, Senhor, que que é isso? Mas assim Eram momentos específicos Eu não via a vida inteira Eu via um determinado Momento que eu tava gerando Aquele sentimento que ficou armazenado uh, No meu ser E aí eu via num aspecto acinzentado assim, Uma memória acinzentada assim, Né? Então eu sentia a frequência dela e via. E aí passava, igual um looping, assim, ó. Falei, uau, caramba, quanta coisa, né? Pera lá, vamos lá. Ok. Aí eu respirava aquilo, falei, o que, que eu faço nesse turbilhão de imagens, assim? E aí só me vinha. Você julga o que você vê? Aí quando eu dei uma passada, era muita coisa que eu realmente uh, não aceitaria, e aí pegou um senso de justiça lá no fundo, que eu nem percebi que ainda tinha, falei, nossa, tem uma justiceira aí, falei, ah eu precisava ver essa parte, ok, e aí eu comecei a dizer que eu aceitava, profundamente, essas memórias, eu sei que muitas pessoas não estão vendo essas memórias do passado, mas vocês estão sentindo alguma coisa, estão ou não estão? estão? né? Então independente de qualquer coisa pega esse sentimento e começa a permitir se experimentar, porque o que estão me orientando aqui e principalmente o Sananda é vocês vão ter que sentir o saborzinho Aí. na boca mesmo, dessa personalidade, unificando na escolha do que você fez, você escolheu a luz, você escolheu a regeneração, ótimo, ótimo, então você vai trazendo essas, esses sentimentos para esse lugar, então é um sentimento <risos> onde o seu eu, né o seu eu está vibrando lá embaixo, só que você tem uma outra parte que está sendo trabalhada, que está tudo separado e você vai começar a trazer, porque ele é, me explicaram assim, vocês estão unificando todas as forças de quem vocês são. Por isso que as coisas vão começar a ser mais rápidas, muito mais rápidas, porque todo o seu poder focado num único objetivo, ah, você vai precipitar muitos objetivos, você vai realizar grandes coisas. Só não acontece porque nós estamos desmembrados. Nós estamos com os poderes totalmente jogados num calabouço, como a gente já falou em outro vídeo. Então essas unificações elas estão acontecendo, mas para chegar no centro do seu eu, tem que passar por você. Então você vai ter que vivenciar essa personalidade, esse sentimento. Eu não digo se identificando totalmente, saindo por aí fazendo atrocidades, não. Mas é pegando aqui, ó. Hum, tô com você porque eu quero unificar. Por quê? a gente vai ter que vivenciar, é aprender a lidar com quem você é, né? unificando as forças, a gente vai parar de ser o que eles chamam na espiritualidade, de uma máquina descontrolada, já pronta para tirar. é assim que nós somos vistos lá fora. Quando alguém fala alguma coisa, a gente por estar com a criança ferida ou com muitas outras feridas de outras existências, a gente já está pronto para tirar, porque a gente já tá cheio de ferida. A pessoa fala uma coisa que não gosta bem, a pessoa, você já se sente é, ofendido, atacado, porque você vive nessa guerra. Isso a gente já entendeu. Então, todo toda a tua concentração de força, ela, ela tá migrando, saindo, você tá tomando conhecimento de causa do seu inconsciente e trazendo essa personalidade, essa memória, esse momento, esse sentimento para a razão do seu ser. E você vai ter que sentir, vai dar o ardor, vai. Eita. Você imagina? Eu vendo 40 encarnações todo santo dia, memórias ficou fico assim, ó, eu falo gente. E agora tá assim Desde sábado, toda meditação que eu me coloco Que eu quero esvaziar a mente Até que eu chegue no esvaziamento da mente Eu vejo ponto a ponto De tudo que eu fui Parece loucura, né? É, mas eles disseram que eu tinha que viver isso E tá tudo bem Então eu vou sentindo E todos os... Vai passando todos os sentimentos né? E eu vou aceitando Eu vou aceitando Mesmo sentindo aquilo Aquela densidade, aquela cor cinza que as memórias têm Eu ainda assim escolho É como se eu pegasse cada sentimento, cada memória E levasse para um comando central tá? Agora, com isso a gente precisa tomar um grande cuidado tá? cuidado é o seguinte É lidar com essas emoções no mundo tá? É lembrar que ó, eu não preciso estar pronto para tirar Porque alguém falou alguma coisa para mim é lembrar e dizer para o corpo, ó, oh, doeu, o outro nem sabe o que falou, nem tem consciência. Ou se tem, não tem totalmente, porque ele não tem ideia do quanto está ferindo. Então, eu escolho compreender que ele não sabe, eu escolho transmutar e eu escolho comandar para o meu corpo. Para de ser um louco que sai atirando, porque eu escolho que você esteja curado agora. Eu escolho não ter mais essas feridas. Eu escolho não ser um grande atirador de energias ruins ou sempre me sentir atacado, porque eu escolho ser amor, eu escolho ser luz. Essa lucidez ela precisa ser trabalhada ao longo do dia. Né? Atenção total, total. Se vocês assistirem os vídeos, os outros, da questão do reflexo, de parar de refletir no outro e sempre voltar para dentro, vocês vão ter um, um salto muito grande. Ah, gente, então, o primeiro, o primeiro passo, que é no, nos vídeos anteriores, parar de transferir para o outro o que está passando dentro de você, centralizar em você e buscar as palavras trocadas, como a gente já falou, de se dizer coisas contrárias, mas sem se reprimir. E o segundo passo é esse, ó, eu sei que eu estou em reparo, eu sei que o outro também está, e eu escolho entender que o outro ainda vai chegar onde eu estou, com todo carinho e respeito, né? É, e também escolho que o meu corpo pare de ser um tanque de guerra tá? Assim como o outro fez tá? Porque eu não sou mais bicho Esse é o segundo ponto Agora, um outro ponto que o Sananda mostrou Que ele quer que eu passe pra gente aqui É o seguinte, pra gente acreditar de uma vez por todas Ai, que delícia, isso é lindo os milagres que estão nas histórias todas que a gente ouviu é que ele andou na água que ele multiplicou a comida né? que ele curou as pessoas e tantas coisas tudo verdade ah, disso eu já sabia óbvio e aí ele sempre fala que a gente pode também aí você fala, ai tá ele falou, pode vocês vão chegar nisso. Por quê? Porque tudo é energia. E quando você tem certeza que tudo é energia, que tudo é criação, que tudo é você quem está projetando. E se toda a sua força, você não fica mais perdendo tempo em briguinha. E ai, fulano não me aceita, ai, a carência é daqui. Aí...! Não desvalorizando o que você se sente de dor. Mas vamos combinar. Que chega disso? Tá na hora da gente amar. Ele diz que quando a gente unifica toda essa força que estava espalhada, tudo contelado, uns querer que que que a gente já viveu nessa existência ou em outra, implicância ou profunda ou tão barata, não interessa. Quando você move isso para a fé, não a fé ingênua de sempre pedir para um alguém, né? Isso é outra coisa que eu também quero falar e vou aproveitar o gancho é que eles falam a fé é linda. Ela é formidável. Mas vocês têm uma tendência sempre se desvalorizar e pedir para um outro alguém. Eu peço para um alguém que eu acredito mais. Ou eu peço, vou pedir para Jesus mesmo. Ajuda aí, cara, porque você é o cara. Aí ele vem e fala assim para mim: e você? Não acredita em você? Vai ser. Você é mestre. Então, assim, parece repetitivo, mas é para gravar mesmo tipo uma reprogramação <risos> neurolinguística <risos> ah, e tudo, né? Uma reprogramação espiritual. Então, a gente precisa começar a entender que nós somos um campo de força, que qualquer coisa que você pedir, porque você é filho e filha, você vai ter. É real, Ai, mas eu não tenho, é porque você está com a força focada em outro lugar. E ele diz... É um algo tão natural poder mudar objetos, multiplicar comida e tal, porque é a força criativa energética. Você une as partículas, porque você sabe que seu cérebro ou toda a frequência energética que há aqui, que você gera, você une essas partículas, átomos, prótons, elétrons, enfim, e você cria a realidade. Então ele tinha absoluta consciência disto. Não é papo de louco. É papo de quem ascensionou, que é o nosso futuro. 100% de ascensão. O que está acontecendo com as pessoas que estão começando a ascensionar? Nós estamos ainda num percentual. Então é gradativa essa ascensão, tá? Você passa por várias mortes, como a gente já explicou. Então, então não achem quando a pessoa fala, ah, ascensionou, tá 100%. Não, ela tem um processo e vai aumentando esse percentual. Né? E aí vai mudando a assinatura dela em relação ao universo. Né? Então andar nas águas, fazer tudo isso, simples. Ai, não, não é para gente deslumbrar, é um, algo simples de quem, quem expandiu e sabe a própria origem. Tá? Então vai ser super comum um algo assim em quinta dimensão. Tá? A gente precisa entender que a nossa fé, ela também precisa começar conosco e não só seguir o que muitas pessoas já disseram. Claro, é muito importante trocar, ouvir, mas você tem que saber o seu caminho. Tá? Não sempre se apoiar em outra pessoa, saber... É, ter o apoio na hora que precisa, mas saber também andar com as próprias pernas. Outra coisa que estão me orientando. Tomem cuidado para não confundir desconexão com a fonte divina por conta de um tombo ou por conta de um mal-estar. Eles estão me mostrando que tem muito julgamento ainda na nossa inconsciência, então a gente tende a se julgar imediatamente, a se penalizar ou julgar as outras pessoas e penalizar as outras pessoas um mestre ascenso ou quem está ascensionando quem está começando a despertar para depois passar pelos níveis de ressintonização com a mônada ele tem um estágio que ele vive e não quer dizer que ele esteja num momento que a gente considera ruim que o ser humano adora, certo e errado Ruim, bom, bem e mal né? Esquece isso Não quer dizer nada né? Não quer dizer que não seja Um momento incrível Para aquele indivíduo Por que, que eu estou falando isso? Porque teve um, um dia Que Uma pessoa não estava Dizia, não estou bem, não estou bem Eu entrei no campo eu só vi flores Eu falei, você está lindo Você está louca? falei, não, é porque você quer, você não quer ver o que está acontecendo com você Mas está acontecendo algo muito formidável Então parem para analisar é, O que, que o seu coração tem para mostrar em relação a isso Eu estou mal porque meu, eu estou eu tô, eu tô julgando a mim mesmo aqui Ou é porque tem alguma coisa acontecendo em relação ao meu despertar Começa a fazer essa avaliação. Não estou falando que você tiver mal, de virose, qualquer coisa assim, gente. Aí, é, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos ter um pouquinho de bom senso. Né? Eu estou falando de sensações emocionais, estou falando de, de sensações mentais, estou falando de sensações físicas e espirituais. As sensações que mexem, nossa. Começar a perceber um pouco mais, mas não julgue que é um algo ruim. Porque é um algo formidável, que faz parte da transformação, tá? É, esse é o ponto. Agora, deixa eu ver o que mais que tem aqui. É, eles dizem que em breve, em breve, há muitos de nós, muitos, vão conseguir fazer uh, as movimentações com as partículas. Muitos, muitos, muitos muitos E vai ser um algo Muito bonito Muito bonito de ver Até para as pessoas que estão mais presas Aos esquemas mentais Não vão poder dizer que não é E aí vão querer ah, Se estudar Se entender Para poder sair dessas prisões Leva tempo? Ele está me falando aqui Que não leva tempo vocês que estipulam esse tempo mas se você disser hoje eu quero agora eu acredito, eu confio eu estou trazendo para mim a lógica este saber, eu vou me dizer todos os momentos de forma contrária a essa mentira que dizem que eu sou menor dizer o meu tamanho real em relação ao universo eles falam que a gente perde muito tempo se dizendo coisas totalmente desnecessárias, e se a gente aproveitar o nosso tempo, se dizendo coisas reais. Hoje mesmo eu ouvi de uma pessoa muito querida, dizendo, eu escuto coisas extraordinárias de todas as outras pessoas, mas eu não acredito. Quando é que a gente vai passar a acreditar? Se você não acreditar fora da caixa, como é que você vai... Ser tudo aquilo que você anseia mais duvida. Nunca pergunte para um alguém, isso mesmo vai acontecer comigo? Tenha certeza que aquilo vai acontecer. Eu escolhi ascensionar. Eu não fazia a mínima ideia conscientemente do processo que eu teria que passar. E o processo só foi me colocando num lugar de, de tanta clareza, de tanta humildade. É de tanto... Baixa a bola aí. Olha lá embaixo, baixa a bola. Baixa. Menos, menos, menos até eu virar poeira. Até eu me ver como nada. E aí eu vi que era no nada. Que eu era tudo. E assim vai ser com vocês. Eu tô ainda no processo, óbvio. Tem chão. Tem chão porque... Porque você quer. Estão me falando. Eu não quero. Então não queira. Tá falando. Aproveitem esse momento de unificação. Todo o seu poder de quem você é. Está sendo direcionado para a luz. Então lembra de desarmar as munições... As pessoas involuntariamente vão atacar. Vocês vão aumentar a sensibilidade. Não tem como, tá? Então você vai perceber coisas que outras pessoas não vão perceber. E aí você vai tentar conversar. Não vão te entender também. Então assim, seja... Seja inteligente. Entenda em qual frequência que a pessoa tá falando. para você nivelar. para chegar a conseguir conversar. Tá? Porque... Existe um abismo ali atrás que poucas pessoas conseguem acessar né? numa totalidade. A gente vai aumentando esse percentual. Então respeita o outro que ainda não consegue. Né? Ai, mas ele não me respeita também. Se isso te incomoda é porque você ficou com o ego ferido. Então aí sua vibração caiu no mesmo tom. Mas se você eleva, você compreende. Você sabe que ele só está num processo. Manda uma energia transmutadora... Para ajudar esse irmão ou irmã a ir para um outro lugar. Quando não der e não lembrar e der os paniquitos doidos, faça com dignidade, né? Deu seus piti's, mas emanando luzes de amor, que dá também para fazer até seu corpo entender que você não quer mais agir daquele jeito. Por favor, não tentem ser um mestrinho dourado. Ser mestre é ser você mesmo é. é o dia de falar grosso É o dia de, danará, é o dia de dançar o tchan Qualquer coisa que você quiser Mas é inteiro O mestre é inteiro, ele é completo Ele sabe quem ele é Ele não é hipócrita Ele não fica, Ai, eu sei disso, eu li tal Ele só é Ele só é E ele é amor É isso, tá bom? Beijo